Eu entrei esse projeto já por uma parceria com a Mozark, com esse desafio de um empreendimento grande eh, no Leblon, uma coisa inusitada, criar essa, uma fachada, um, um volume interessante pela nobreza do bairro e pelas tendências que tem hoje mundiais de uma boa arquitetura. Hoje não basta só você ter um bom empreendimento, as pessoas estão em busca de um diferencial, de uma customização, de um bom design, de um lugar único. Foi um terreno muito cobiçado e muito desejado pela Mosaque. É um dos maiores terrenos na Zona Sul e muito perto da Cupertino Durão, da José Linhares. Tem a Cobal em frente, tem a Conde Bernardotte, tem Escola, tem uma pracinha que dá uma amplitude. É uma área que é super bem servida com transportes, com vias urbanas que são essenciais para distribuição. E a praia aqui no Rio é fundamental. Então a essência tem um lugar. Né? E esse lugar a gente escolheu para colocar a essência no Leblon. É um prédio que pega três ruas, ele é um quarteirão todo, ele é bem grande. Então, tem que pegar esse volume todo e transformar ele grandioso, mas ao mesmo tempo humano. né? Vamos tentar tirar essa cara de prédio e transformar em terraços, grandes terraços. Então a gente partiu para uma ideia de telares fininhas, varandas enormes, e criando essas lajes, os trabalhos assim dinâmicos assim que vão tendo um movimento com os brises e todos os jardins, suspensos que vão compondo assim, ficando uma fachada verde. Aí até a gente chamou o Rodrigo Oliveira que é um super paisagista que vai agora trabalhar em cima disso e fazer a mágica dele com as plantas que vão subindo pelas pelas madeiras, pelos jardins. Então a ideia é que nessa fachada, esses brises eles sejam iluminados, mas que não levem luz para dentro do apartamento, que demarquem esses elementos. Ao invés de eu interferir no apartamento, eu vou interferir num, no edifício. Eu vou fazer uma luz que seja comum. Primeiro, eu penso na luz natural que esse edifício vai receber, essa fachada vai receber. E segundo, o que, que eu vou trazer de benefício também não só para quem mora nesse prédio, mas quem passa por ele. Os dois prédios que tem no empreendimento, eles têm seis apartamentos por andar. Nesses seis apartamentos, quatro são de sala três quartos e dois deles são sala dois quartos que tem praticamente a mesma área do três quartos. São todos eles avarandados. A gente tem ainda apartamentos com garden. Na Mozac a gente oferece diversas opções de customização da, das unidades. O cliente, por exemplo, que tem um apartamento de três quartos, ele pode transformar num apartamento de dois quartos. Um cliente que tem um apartamento de dois quartos pode transformar em um quarto. A gente oferece também opções de acabamentos diversas, por exemplo, a gente trabalha muito com granito, com mármore, porcelanatos de alta resistência e até materiais novos que hoje em dia o mercado possibilita, mas sempre pensando nessa questão da durabilidade do conforto, do conforto térmico, do conforto visual, do conforto tátil. A área toda é a área de, desse clube, que eu estou chamando, né? onde a gente vai ter aqui piscina, tem academia, com spa, com a massagem, salão de festas. E no térreo, marcando bem as portarias, o resto é uma grande área de loja com marquise, com, com calçadão, quer dizer buscando a tradição do bairro, né? Da, do comércio de rua, calçadão, onde tem restaurante, onde tem serviço, onde tem o um comércio local. Somos uma empresa certificada pela ISO 9001, ou seja, garantimos a excelência em todos os processos. E, na essência, ó, pensamos em vir com uma coisa diferente no mercado hoje, ou seja, trazer o que é mais moderno em sustentabilidade, em automação, em segurança. O serviço do é muito legal porque ele muda um pouco todo o conceito hoje de solicitação de serviço dentro de um residencial com os recursos das ferramentas que ele tem você pode informar no empreendimento que vai chegar uma visita você pode cadastrar parentes você pode utilizar os serviços de paper use do prédio tudo através das ferramentas do aplicativo isso na verdade já se aplica em vários locais a gente é, tivemos projetos envolvido com alguma metodologia de Singapura Estados Unidos quer dizer para trazer para o Brasil esse tipo de modalidade né então aí e, e essa tendência realmente não tem volta é, é uma tendência mundial mesmo. Tecnologia é um conceito que cada vez mais está enraizado em empreendimentos de alto padrão como o Essência. O IoT, que é a internet das coisas, que é você ter uma casa conectada, uma geladeira, por exemplo, conectada à internet, ligar o ar-condicionado quando você estiver chegando. São coisas que cada vez mais fazem parte de uma realidade de um empreendimento de alto padrão. Não só tem a questão do conforto atrelado a isso, mas você tem a economia. Isso se reverte não só para o cliente, mas isso se reverte também para o meio ambiente, se reverte para a sociedade. Eu acho que essa cidade tem uma beleza natural muito grande. E ajudar ela a ficar mais bela na arquitetura, na intervenção, isso me fascina muito. E esse prédio quer ser a essência do Leblon, ele quer traduzir o Leblon num, num local só. Então, a gente está chamando de essência porque é o que é o Leblon, né? é para o Rio de Janeiro. Né? Eu, eu, eu chamo até de essencial, né? o Leblon é essencial para ter um pouco de respiro nessa né? cidade.